Que é a mais rica, a mais suja da gentalha Respeito a caminhada, que um eu tivesse sozinha. Bancadão no queixo, calma seu barriga. O senhor quer um refresco. More demais, por isso o eu -io é fresco. Eu já fiz minha parte, tô cansado de combate. Gotine, chama a parte, vou fazer um pirinite. Que dia nem canta e ainda chega sorrindo. A motoma que é de limão, com um gosto de tamarindo. Recebi uma notícia que mal me fez. Barriga foi internado dessa vez. Tinha que ser o Chaves, olha o. Deixou contente toda a vila, girabalhos, trouxe o violão madruga, fez a... I'm